Olá meus amigos e minhas amigas Está um pouco escuro ainda É porque eu vou mostrar para vocês O nascimento dos pintainhos A gente compramos uma chocadeira Depois compramos ovos de Brahma Light E começou o nascimento dos pintainhos Então eu quero mostrar para vocês Já mostrei quando eu estava só os ovos na chocadeira E agora vamos para o nascimento dos pintainhos Vamos lá comigo Olha só gente Nasceu o primeiro pintainho aqui, ó Olha as perninhas dele aqui, ó Cheio de, pe de peninho, ó Brahma light Tem mais alguns ali, apontadinho, ali, ó Agora é só aguardar Mas me parece que não vai sair muito ovos, não muito... Não vai sair muito pintainho, não Porque eu andei olhando os ovos E tem alguns que está clarinho Então, é na faixa de seis ovos, mais ou menos, que vai tirar é daquele deito, ó. Ele cansa e deita, né? É que tá bem molinho, tá novinho demais, tá, tá, tá enxugando agora, né? Olha só, minha gente. Então, assim, ó, ontem à noite tinha só um, né? A gente viu aqui aquele, aquele branquinho e agora ó, nasceu outros aqui, ó. Olha só que legal. Temos aí três já... Nascido fora da caça do ovo, né? Vamos tirar aqui A caça do ovo para Ficar melhor para eles Olha só aqui, ó Daqui a pouco eu vou tirar e pôr uma caixa, né? Olha só Olha só que legal Então aqui eu vou Tirar aqui, ó Esse aqui está grudado aqui nas, nas, nas peninhas, ó Com muito cuidado a gente tem que tirar aqui, ó Tirei pra ele andar, ele tá estava ligado novo aqui, ó. Na casca, né? E lá na frente tem outro, Então são. Então eles aqui estão tá um quase em chutinho. Daqui a pouco a gente vai tirar e vai colocar numa caixa com comida, né? E esse branquinho aqui está amarelinho, né? Que vai é ser branquinho, está mais esperto aí, ó. Ele essa noite estava tá sozinho. E aqui amanheceu. É mais dois. Então, por enquanto, são três. E temos outros ali, ó. Lá na frente, nós vamos ver, ó. Tem um ali quase nascendo também. Na casca ali, ó. Tá se mexendo. Em vez, em vez se mexe, ó. E, pelo que eu tô vendo, gente, não vai nascer todos. Eu tô contando aqui. Pelo jeito, vai nascer uns cinco, seis, sete, mais ou menos. Por aí, ó. Não vai nascer todos, não. eu tem mais um cubiquinho biquinho de fora ali, ó. Olha só o biquinho ali, ó. Maravilha, né? Olha só, gente, que... Que magnífico aí, ó. Eles... Deitam... Pro... Olha, lá tá nascendo também, tá ó. Nascimento de pintar tá aí, ó. Olha só, minha gente. Olha, ele fica respirando, ó. Esse biquinho é o que foi o primeiro furo na casca. Olha só, gente. Algum, algum ovo não encheu, ó. Ele tá clarinho, ó. Então ele não tem. Ele ficou sem encher, gente. Não, não ficou legal. Não, não, não gerou pintinho. Acho que ele já se feriu um pouquinho ali, ó. Na, não sei se na quebrar a casca do ovo, entendeu? Você viu ali no biquinho dele? tá um pouco vermelhinho. Não sei se foi a caça do ovo que deixou vermelhinho ali o biquinho dele. E devagarinho ele vai se mexendo. Olha, olha, olha, só, olha só, gente. Olha que maravilha. <risos> olha, que, olha que benção. Gente, isso é show de bola, gente. Isso é fantástico, gente. Eu nunca, eu nunca tinha visto isso. Ó. A primeira vez que eu vejo o pintainho saindo da casa do ovo assim, instantaneamente. Ó. Então aqui ele vai... Ele vai enxugando aí as suas penas, né? Aqui está na chocadeira e na galinha também é assim, ó. Olha só, então aqui ele vai fazendo força e assim mesmo. É assim que é o processo dele. Aí no. Esse aqui foi o primeiro que nasceu, ó, tá espertinho. Olha, olha só, olha. Colocou um pezinho pra fora ali, ó. Colocou um pezinho pra fora. Tem que deixar ele nascer sozinho mesmo. Vou virar aqui, ó. Ele vai sair da casca do ovo sozinho agora, eu. Vou vir aqui pra, pra, pra vocês verem. Olha só que barato, gente. Olha, então ele vai saindo aqui. Maravilha, né? tá então aqui, aqui, ó, olha só aqui, ó. Daqui a pouco ele sai. Às vezes algumas peninhas ficam grudadas na casca. Vocês estão vendo ali em cima, ó? A casca resseca e às vezes fica grudado. Aí demora um pouco, às vezes a casca fica um pouquinho grudada na na pele deles agora ele já conseguiu sair da casca ó, e tá aqui se esquentando né ele tá aqui agora vai enxugar todinha as penas ele vai se levantar e essa casquinha aí por cima sai depois né olha só então aqui ele tá saiu da caça do ovo ó, e agora ele tá se enxugando Devagarinho vai criando força, olha só, gente. No que ele vai se mexendo, a casca vai se. Olha só, no que ele vai se mexendo aqui, ó, a casca vai se rompendo aí. Olha só, gente, que barato. No que ele vai se mexendo ali, ó, a casca vai se rompendo automaticamente, ó. E ele vai saindo devagarinho. Ó. Olha só, tá querendo sair lá da caça do ovo Estou aqui acompanhando de pertinho, olha é, só, acho que daqui uma hora, meia hora mais ou menos ele sai, essa parte do ovo aqui, a, a parte de baixo aqui, ela fica vazia né, quando, quando o, o ovo vai enchendo, essa parte de baixo ela fica vazia, o fundo do ovo ela vai, fica aqui um, um pouquinho vazia. Que é para o pintinho ter espaço para sair dessa dessa capa branca e furar a casca do ovo. Então é, é, entendeu? Vamos aguardar mais um nascimento aí, ó. Aí, ó. Devagarinho ele vai. Olha aí. Ó. Aqui era 19 ovos. Nasceu aquele amarelinho lá de trás primeiro e essa noite nasceu esses dois acabou de nascer esse outro aqui amarelinho e esse pretinho aqui também está aí quase na hora do nascimento também olha só, então me parece que vai ser de 19 ovos que eu comprei aparentemente vai nascer o que? vai nascer uns por enquanto uns 5 5 tá pronto já né com um sete, mais ou menos, não sei se o ovo, os ovos, ou foi a chocadeira que não foi bem legal, mas acredito, acredito eu, se nasceu um, tinha que nascer, ah, se a chocadeira conseguiu chocar um, tinha que conseguir chocar mais, né? Hoje, então, meus amigos, só conseguimos tirar aqui esses cinco, os outros ovos não girou, um morreu na casca, né? Tava lá grandão já. E aqui nós vamos tentar aqui fazer uma criação com esses cinco. Vamos comprar agora as vacinas. Estamos aqui na caixa com a luz. Vamos passar aqui uns dias. Ração para pintainhos, água. E vamos que vamos. Então, gente, um forte abraço. Ficamos por aqui. E até o próximo vídeo.